Faz o quê? Aí foi. Ó, oh, agora aceitou, normal, bonitinho, né? Alô? Salve. Oh, opa, salve. Salve, salve, pô. Lemuel, olha o Lemuel aí, velho. Olha o homem. <risos> e aí, Lemuel? Lemuel, aí? o Heleno e, e aí, o meus é, O outro é Carla? Ah, Casula, como é que é? Como então, é que nós é. te chamamos, CS Vila? <risos> CS Vila. É Camila. Camila, pô, olha lá. O pop é chato, hein, velho? Demais, mano. Pop Garin ainda? Cê é louco. Mano, que Django que é bom contra esse aí, velho? Django que é bom? Nossa ideia, mano. Cara, não sei, velho. Nossa, quebrou umas pernas, aí. velho? É, é, Belvete. Na dúvida, Fiddle, velho. Pega Fiddle, pega Fiddle. Foda-se. Foda-se. Opa, opa. Olha o Chip Space, o chip Box Aqui, aí, ó. ó. Deixa eu mostrar pra vocês, galera, o chipbox, Box, ó. Hum, crime. Vamos ver. 8 reais? Um, 1,70? <risos> Calma. Beleza, valendo 1,70 aí, galera. Mano, eu acho que eu vou dar uma mamada nesse Blitz de trás dessa parede. Deixa eu ver. Boa, nada, foi embora. ver quem Era só pra ele ficar aí. <risos> Guardaram aí. Aqui... <risos> pra mostrar a dominância, pô. Vou deixar um espantado aqui, eles acharem que sou eu. Eu vou startar a galinha, viu, galera? Pode ir pra lenda aí. Beleza. Beleza. Tá, mas teve no botão ainda? Parece que não, tá, mano. Tá parecendo que não. Bom, tô tomando gap, então tá equilibrado. <risos> ah, então, vou pra cima aqui, tô brincando. Tá, ah, pelo seu lado, velho. O boneco do cara dá tá muito dano. Joga Bota o aqui, ó. E já foi. O cara. A pop tá aí pra cima. Ó, op, a pop, ó, a pop. Tem puxar gente... aqui, Paulão. Ah, ele tá tudo cagado, pô. Esquipou algum campo ainda. Ouvadinho, ouvadinho. E se nós for naquele top ali ou Aí Vai, vai, vai. Vambora. Tô rolando. Tem combo up aí, Heleno? Como é que tá? Tem, tem, tem. Ó, então olha a gente aqui. Espera a gente chegar. Calma, calma. É era, tô boa, Ó, cuidado com a pop. pop. Relaxa, relaxa. Vai, vai no seu tempo. Acho que eu hum, vou na pop mesmo, viu? Tá gastou flash. Gastou, gastou. É eu eu já vou te botar o pneu. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. É. Aí fica mais empenado na cabeça. Dá TP mid, dá TP mid, eu aí. Dá TP mid, o Ilan, o Yodinha tá falando. Ah, Ela, ele, lá, ele voltou, respondeu ali, ó, voltou, voltou. Tá bom a boa agora. Dá, pior que dá. Tira mais um pouquinho eu de, dor. Eu de. Eu tava achando que Eu começo, eu, eu tenho, tenho flash. <risos> C. Hum. Tá, pode ser, pode ser você então. Calma, calma, se a gente voltar o shield 3. Ó, os minions vai sapecar ele, pô. Ah, aí ficou fácil. Hum, hum. Ele deve não tem não? Deve ter, velho. Ai, ai, será que vai parar no B? Bom, vou querer a fazer a esse tá dragão bot, lá mas... agora, viu galera? A pop tá com o bot, tá no aronguejo ou no sapo ali. Tá ah, bom, uh, a, a pop tá tô aqui, aqui. Flash? Tô indo, no indo, bot. Tá sem e. flash, sem flash a pop. Pode comprar, que eu tô chegando, viu? E. Pode ser folgado. Tô sem flash, tá? Aham, uh -huh. tô aqui só pra dar um apavoro. Um Beleza. Como é? ah, não, sacanagem. Da, não. Dá pra dar uma brincadeira aqui Pô, assim, Mas mano. é sacanagem, velho. O cara acabou de voltar, mano. É, Essa beleza. pop ah, é nice. Eu, eu acho que eu que tô ruim aqui, viu? Eu, eu puxar ou eu colo? Beleza. Eu colo, eu colo, eu colo. Não tá tão ruim pra mim, não, viu, galera? Eu colo, ó, ainda colo, mais colo. que tem lobo, Essa... eu vou curar muito, ó. Ó, pux. Aí, vambora, ó. Olha a pedra. Nice. Vai, vai chegar a de loot também, tá? Esse cara aí deixa ali, deixa ali. Então... Esse lobo é over, mas eu vou comprar, hein, mano. Ó a Lux ali de ladinho Zonias Olha Beleza a Agora nós só vamos embora, é isso, né? <risos> ah, velho Como é que é, né? Pegamos o lobo, tá bom Valendo E aí, Lemuel ah, Eu posso tá fazer aqui. esse dragão aqui, esse pá? Eu queria resetar agora Porque eu bem útil Hum, vai lá então Não, não, posso pode resetar. Tá de boa Eu posso roubar uma <risos> XP aqui, hein, velho Deixa eu ver aí Que isso, que isso? É, aqui, eu, eu peguei seis. 6, tá ligado? Eu, mano <risos> De o garoto tá me dando dois mas Acho que eu fui, viu? Aí, ó. Um aniversário aí, pô. Ah, fecha, vai fechar no pneu. Fecha, ah, fecha, fecha. Fecha. Aí. E esse top, Heleno, dá pra ir? Dá pra ir, dá pra ir, mano? Eu vou, hein? Na ir, real, eu tô, só... tô meio low de mana, mano. Só sustento. Acho que só, só uta ele, tá ligado? Tá é 100 chegando, de mana, não é? Não, tá vendo? Não, tô, tô com mana. Ó, pode outra. vir, pode vir, pode vir. Pode ir. Só, só a ult mesmo já mata, tá ligado? Vamos ver. Vou começar o pau da noite. <risos> Tomei um sustinho, hein? <risos> é lá. Não, é no limite, é assim é mesmo. Velho, é tá capoeira aqui, aqui. É aqui nos caras, aqui, velho. Vou guardar aqui. Capoeira aqui nos caras, velho. Eu tô treinando <risos> a minha <risos> música. A minha forma é a Ó, eu eu tô com o UD, tá? Eu tô fazendo um negócio aqui, ó. Você é real ainda não tá ouvindo o Heleno, né, o, o Yuda? Oi, aqui, ah, ele morreu por que temporar? Foi mal. Você morreu por quê, Lemo? Morri pra Falta tota 20. Aí eu então deixo. Falar que eu vou. Ó, vou base e quero tacar alto bot pra tu, viu, Lemuel? Vai pegar um drag também, tranquilinho. Vambora. vai vir reto ou vai farmar? Pô, acho que já tá aqui liberado. mas... Vai matar o Draivão, né, galera? Ou não? Qualquer, é Deus, coisa, né? qualquer coisa só só barricada aí, então, ó. Deixa só no bot, mano. Ó, tá aqui. Ele aí. Tá, tá ali até agora ainda. Ó, quer dizer. Ó, a pop tá aqui, dá um daninho nele. Quer que a gente suba? Não, não, não, não. pode ficar de boa, acho que eu vou lá no Yoda lá. Tô sempre ainda. Ah, tá aqui, tá aqui. Utou? Utou? De agressivo mesmo? Bravo. Sem medo amanhã. A troca tem oito tá? Ó, olha lá. Boa, Marquinhos. Pneu, pneu. Vem cá pra nós. Eu acho que dá bom, acho que dá bom, acho que dá bom. aí nice. nice. Beleza. É. Pera aí, pera aí, só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Para dar mal fita ao tanque, Uma é porta isso. aqui. Tá... Peraí, você não vai fazer o bastão das eras criminoso, né? Ah, não, vou fazer o abissal, para uhum, O bravo. que que eu tô fazendo lá? Ai, aí ai. Os casais né? Eu tô conseguindo né? é uhum. você tem que carregar, né? Uhum. Vambora, vamos... é isso, então. Tô indo, Braque. Então, tô Drake, hein. Mano, dá pra ouvir a cachorrada pelo Tip Space, será? <risos> é, eu vendo, eu vou ah, porque que até, não tem que Tá de boa, tá de boa. Cara, assim que é bom, né, velho? Pô, tá. já dá pra nós ir top agora, hein? Tem mais nada top aqui. Ô, Fabio! Tá, vou dar B e acompanho o C top ele, mano. beleza. O B já tá top, hein? Pode indo no Vem, vem, vem, vem, vem. Vem que tá Vamos. bom, vem que tá bom. Eu tinha só na capoeira. <risos> oh, toma. Legal é, ainda. É, é. Um, dois. Calma. Beleza, Heleno. Aí. Aí, garoto. Oh, os caras não param, né? Ah, nossa. Ah, tá tem por roxinha, e não consigo Ah, ficar. cadê o pneu? Morreu? A não tinha pneu, velho. Hum. Não tinha pneu, véio. Ah, porta, porta. pop. Tem onde, tem onde, tem onde. Beleza. Tomar. Pegou. Não. Ah, eu vou atrás dele. Nossa. Nossa! Beleza, pegou firme. Eu vou de doidão, hein, mano. É zon, zon. Tadinho, mano. Caramba, aí foi sem massagem, hein, galera. <risos> uhum. Peraí, você colocou a capoeira, mata um... Tem que mostrar, né? Eu fui explorado e tava, tava jogando sem música. Botei a música... Um phase, um velho. Capoeira, gente. É um buff, é né? Bem bom. É isso. E aí, vocês querem acabar com o jogo rápido? Que aí nós dá pra ganhar aquele arauto ali. Vamos, vamos, vamos, Bora. Melhor, né? 4 é hard, velho. Já Parece possível. que eu... muito. Vamos grupar, geral o top, galera. Fazer um um robocombo aí. Uhum. Até finalizar. Ó, lá que já vamos na Minha ult volta em 3. Descensou. Nossa, mas a Bop foi longe, hein, mano. Ele, ele, ele Teve fé ali, mano. Toma do Heleno, vai. Heleno, Diff. Sim. Já emenda ali, ó. Aí, ó. Aí, o Aroto, será que ele não morre? Não morreu. Se parar, hein, que aí, hein, mano. Dentro, tem, Ai, penta, penta. Tem, tem, tem que tancar, tem penta, que tancar penta, aqui, penta, ó. Penta. Será que tem o peito? Bora, bora, tanca a torre! Vai, vai, vai fazer isso. Ai, morreu. Morreu. Se o cara for humilde, ele ah, vai lutar Então vai dar o peito. Então vai dar o peito. Vai aparecer na foto aí. Caraca, é muito doente aqui. É, agora. Calma. Ele me ultou. GG! Didi, boy. Ah, que eu vou morrer bem no final. Não vou, não. Oh! É, achei que ia te salvar. Trazem o de novo. Ah, toma. <risos> tá sobreviver se eu buscava lá na base. GG, GG, rapaziada. GG, guys. Nice, valeu, pô. Nice. GG, ah. gente. Nice. Valeu, galera. Valeu, demais. É, nóis. Bora, bons duelos. Foi, foi bom, foi bom. Parou. <risos> aqui, eu tô demais pra testar esse tipo de space. GG, meu mano. Eu vou descansar, velho. 10 também, 10. velho. Não, 11, também. Horas. Caralho, 11 horas. Caralho, bateu 11 horas. Caralho, guerreiro, hein, mano. Nossa, tô, tô, tô no limite Ai. aqui, mano. Valeu, e o dia, tamo só na junto, cara. Tava na capoeira, filho. só botei capoeira, eu não falei nada. <risos> Tava só, só na dia. automática ali já no. Nossa, dona, Ainda ato... tá bem que eu peguei mal fight, mano. Melhor coisa, da só. Você tá divertiu, aí, tá, tá bom.